Alô, alô alô galera do canal Neste vídeo eu vou te ensinar como você vai mandar a sua xdc para a carteira e a carteira que eu utilizo pessoal é essa aqui ó decente você tem que entrar na sua Apple Store ou na sua play Store e baixar ela eu entrei aqui ó na minha Apple Store e digita aqui ó decente Ó, decente wallet você clica como eu já baixei não tem como né então tá então você já comprou as suas xdc e você quer transferir para carteira baixa carteira instale ela como que você vai fazer você vai vir na carteira vai logar você vai ver que tem aqui ó enfim se não tiver você vai clicar nesse mais e vai procurar ó. XDC ou Xfin, né? Xfin, como lá já tá, não vai aparecer aqui ó, porque já tá aqui ó. Aí você clica nela aqui, vai clicar em receive, vai copiar, copiei o endereço da carteira. Agora eu vi um na cucoin tem vídeo aqui no canal mostrando como que compra ela na cucoin. Aí você vem em ativos, loga, vou clicar em ativos, aqui mostra o meu saldo que eu tenho de xdc, vocês estão vendo? Clico aqui na xdc e tem a opção aqui ó de saque, vou colar o endereço, Aqui ele me pergunta quanto que eu quero transferir. Eu vou colocar máximo. Aqui eu vou dizer para onde vai. Eu vou colocar aqui, ó. Qual é o nome da carteira? Decente. Para eu saber. Decente. O wallet. Ok. E clico aqui em confirmar. Olha só a comissão, pessoal. Muito baixa. Dois. Apenas dois XDC. Então eu clico aqui ó, em confirmar confirmar coloco a minha senha de saque que eu criei no cadastro clico aqui para enviar um código para o meu celular pronto, já chegou, coloco aqui dou um ok e confirmo pessoal, vocês vão ver como essa rede é rápida, é rápida muito rápida olha só, acabei de fazer o saque né Vamos aguardar aqui. Vou clicar aqui na minha xdc para ver, ó. Para a gente já ver quanto que eu tenho. Olha só, tem 1680, né? Bom, então vamos ver aqui. Vamos clicar aqui histórico. Olha só, pessoal. Olha só, aqui ó. 101,59, ó. Às 18h27. De 274 XDC. Olha só, pessoal. Então, já caiu aqui. Olha aí, ó. Já atualizou. Ficou 1782 e Então, pessoal, é assim que você faz o saque da corretora para essa carteira. Eu espero ter ajudado vocês. Um forte abraço e tchau, tchau. Fui.